Sou no clube, tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina. O Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição. Conhecer o Fluminense é, foi uma experiência muito importante. Eu acho que a gente não tem noção do que acontece realmente é, por trás de todo aquele espetáculo que é o futebol. E aqui hoje eu pude perceber quanto que é importante é, toda a estrutura do Fluminense e a importância de trabalhar não apenas o profissional, como a questão também da parte humana. Isso me chama muita atenção, porque a gente sabe que hoje em dia que mais do que um bom profissional, a gente precisa trabalhar é, a mente humana, é, a pessoa, ou seja, o ser humano completo. E ter, estar aqui presenciando isso foi muito importante. Oh, das três cores que traduzem tradição a paz, a esperança e o vigor, o mundo forte e eu sou é tricolor imenso, luminense a parte que eu mais gostei no CT foi a parte da administração e o marketing que envolve o nosso curso né? e nos, nos dá a noção de como funciona essa gigantesca empresa nos mostrando que não é só uma pessoa que vai fazer um serviço mas são várias pessoas que fazem essa engrenagem imensa funcionar. E outra coisa importante também é agradecer essa parceria tão importante que a gente tem com a, com a ONG e a ONG da Solidária, que sempre tem trazido palestras, passeios, sempre voltada para o conhecimento, cultura. Então, assim, a ONG tem feito um trabalho exemplar nessa parte. Trazendo para a gente oportunidade que a gente, em Santana, é muito difícil a gente ter pessoas que apoiam a gente, que estão tá se formando. Tá querendo ter novas oportunidades. E eles trouxeram para a gente Fluminense, né que é uma casa que acolheu a gente muito bem. E eu só tenho que agradecer essa experiência. É um de glórias e vitórias, mil, de novo. Clube que orgulha é o Brasil.